Eu comecei na, no domingo, né? Uh, o jejum prolongado. Na verdade, o, o termo técnico que o pessoal usa lá fora é fast water, né? Que é só é o jejum só com água. E eu tô tomando café também. E semana foi muito boa, foi muito legal. Acho que foi uma experiência extremamente positiva. Vai ter gente que pode... vai ter gente criticando, claro. Mas enfim, é uma experiência extremamente positiva. Eu tô me sentindo muito bem, foi muito bem controlado, então se eu tivesse algum problema eu teria abortado. E agora a gente vai ver o resultado final, tá? Vai ter um outro vídeo depois desse, onde eu só vou colocar as planilhas é, do, do dia a dia de tudo que aconteceu. Se vocês estiverem escutando barulho de fundo, é meu filho lá no banheiro. E agora nós vamos ver o resultado final, vamos ver uh, o que, que aconteceu. Ontem eu medi, eu medi... Vou pegar aqui, na memória Ontem à tarde Meu filho tá fazendo festa, lá Ontem à tarde Aqui 18 do 4 às 16 Na verdade era às 15 e 11 Eu medi Chegou a 47, cara Fiquei preocupado, falei, será que eu vou ter que comer alguma coisa para poder subir o nível de açúcar no sangue? Mas aí depois eu medi novamente. E aí foi para 50 e... 50 deixa eu ver aqui, peraí. Foi pra 51 às 21 horas. Aí subiu os 20... na verdade era das 20 horas, esse relógio tá uma hora, né, de diferença. Às 21 horas foi para 51, então dava 47, depois subiu para 51, é, tudo bem. Aí eu fui monitorando e estabilizou. Agora vamos fazer a nossa medição de hoje. Da nossa medição de hoje aqui enquanto eu vou fazendo furinho aqui ontem foi um dia que eu não fui pra academia a noite eu não fui pra academia eu fiz aquele treino lá às 5 da manhã caminhada hoje de novo eu fiz o treino cedo bem cedinho acabei de tomar água agora ó 52 52 então essa energia que tá vindo aqui é de queima de gordura, né? Não tem outro lugar. Já umas 5 dias sem comer absolutamente nada, não tem outra fonte de energia a não ser da minha gordura. Bom, agora eu vou fazer a pesagem. Eu vou mudar, só vou mudar a câmera de posição e vou fazer a minha pesagem, vou medir a minha circunferência abdominal e vou medir a circunferência do bíceps, tá? É, garanto para vocês: não treinei quarta, não treinei quinta, não aqueci músculo, não fiz nada. Não sei qual é a medida, vamos ver o que vai dar. Eu te falo se aumentou, se diminuiu em relação a segunda. Um abraço, bom dia. Último dia do programa é cinco dias conforme prometido. Eu tava querendo emendar até esse domingo, mas poxa, hoje é sexta-feira santa. E aí meio-dia tem almoço lá na casa do meu sogro, à noite eu vou lá pra, pra Sorocaba, lá pra casa do meu pai e a gente vai passar lá, até, vamos até domingo lá, só que aí já faz um tempo que eu não vou lá e ele adora cozinhar, essas coisas, vai ser, vai ser chato chegar lá e falar, não, não vou comer porque eu tô, tô em dieta, né? Então, a minha programação é o seguinte, termino hoje, esse jejum prolongado aí, sem comer absolutamente nada, só água e café. Aí eu volto a comer, normalmente, hoje, a partir do meio-dia, meio-dia, uma hora. É, eu sei que domingo eu comecei às 9 horas da noite, mas, bom, enfim, eu não, vou, eu não vou chegar até 9 horas, porque senão eu vou perder o almoço lá, o bacalhauzinho do meu, meu sogro. Então, eu faço isso daí... Segunda-feira eu começo a outra dieta, uma refeição por dia. E aí eu também vou fazer uma sequência de vídeo. É isso aí, depois a gente se fala. Deixa eu andar aqui, Comecei, cheguei aqui agora, vamos ver se eu faço uns 5 km. E ontem eu consegui é, queimar mais de 3 mil calorias. Acho que a única exceção foi, no, foi na, na quarta-feira, que... Não, não chegou, a, acho que foi 2.500, alguma coisa assim. Depois eu olho no, no histórico. Mas os outros dias, todos eles, eu consegui queimar mais de 3.000 calorias. É... E hoje também vai ser assim, mas hoje é um pouco atípico. Como eu falei, meio-dia eu vou estar tá almoçando um bacalhauzinho. É isso aí. É, depois a gente se fala mais. Bom, pessoal, aqui estou eu. Uma semana... Depois da dieta, tá? É, uma semana de jejum total aí, só tomando água, tá aí? Tá? É, circunferência abdominal, vamos lá. abdominal, pegando o lado errado, Vou colocar por cima que aí fica fácil vocês verem, 88, 88, tá, 88 aqui na circunferência abdominal, 88 na circunferência abdominal. Vamos ver é, bíceps. Frio, não treinei. 42, 42 e meio. 92.3, 92.